Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha Eu sou a Sonzinha No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolsinha Aproveitando retalhinhos que tenha em casa É muito fácil de fazer Se gostar, carregue em gosto Se não está inscrito, a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações Vamos ver o passo a passo? Eu tenho este retalhinho que achei bastante bonito E então decidi... A fazer algo com ele, que eu vou mostrar. Apliquei a manta R1 por trás, passei a ferro e fiz o quilte com 5 centímetros de cada um. E também tinha aqui dois retalhinhos e eu uni e fiz a mesma medida que o tecido exterior. São dois retalinhos que vocês podem ver, está unido. E a medida de um e do outro é... O comprimento é 25 cm. E a altura são 17. Um e outro. Eu vou aproveitar também este fecho que tem tinta. Esta parte de cima. Por isso não vai fazer diferença. Eu vou colocar aqui. Também vão precisar de tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Então vamos começar. Vou fazer na parte onde tem a medida de 17. Fecho. Esta parte vou colocar para o lado esquerdo. Onde tem cursor e vou colocar onde não tem tinta. Aqui deste lado está o direito do tecido com o direito do fecho. O direito do tecido do forro. Vou alfinetar. E vou cozer a máquina. Rematando início e fim. Eu esqueci de dizer que é necessário o calcador de fecho. Eu vou cozer. Já está cozido. Agora vou virar. Agora vou colocar a parte de baixo para cima, ficando certinho com a lateral, e vou alfinetar o tecido do forro, vou passá-lo para trás e colocar também aqui por trás do fecho, alfinetar tudo, ou seja, os três, que é o forro, o fecho e o tecido exterior. Com a máquina de costura e vou cozer de um lado ao outro, rematando início e fim. Já está cozido dos dois lados. Agora vou abrir o fecho e vou virar. Como podem ver, está direito com direito a parte de dentro e a parte de fora também está agora vou passar a ferro aqui deste lado deste e deste aqui também já passei a ferro agora eu vou cozer na máquina uma costura aqui e outra aqui com o calcador normal já cozi dos dois lados ficam assim como uma bolsinha uma necessaire, assim ou então fazem assim eu vou optar por fazer assim vou virar para o lado de dentro Vou fechar mais um bocadinho enquanto vou medir. Arranjar aqui a parte de baixo para não ficar dobrada. E na parte de cima de cima, para aqui até o fecho, vou colocar 4 centímetros. 4. Vou alfinetar e aqui deste lado também. 4. Agora vou à máquina de costura e vou cozer daqui aqui, rematando início e fim, e deste lado também, daqui até aqui. Eu vou cozer, eu vou alfinetar aqui para ele ficar juntinho, porque senão ao cozer pode ficar aberto e depois não fecha. Já está cozido. Vou cortar o fecho. Agora, se vocês quiserem, podem fazer aqui um zig-zag. Deste lado também eu vou fazer um zig-zag. Pronto, agora é só virar do lado direito. Arranjar aqui os cantos. E está prontinha. Posso aqui colocar uma fitinha, vou dobrar a fita a meio, enfio no cursor deste lado as duas fitas, vou passar por dentro desta argolinha, puxo e agora posso dar aqui um nó de cada lado e fica assim. Isto é uma opção, vocês podem não colocar a fitinha com um retalhinho.